Olá, alunos da é na Academy Brasil! Tudo bem com vocês? Nesta aula, vamos falar um pouquinho sobre o campo magnético da Terra. E eu vou começar falando para vocês como se forma esse campo magnético. Em essência, o nosso planeta Terra tem um núcleo que é formado de ferro e de níquel. E é esse núcleo formado de ferro e de níquel que vai fazer a maior parte da magnetização da Terra. Quem descobriu esse núcleo foi um físico chamado William Gilbert, em 1600. E foi por causa dele que hoje a gente consegue utilizar bússolas e GPS para se orientar na Terra. Mas esse campo eletromagnético que a Terra tem não serve só para a gente se orientar através de bússolas e por GPS. Ele também tem uma função muito importante, que é a proteção da Terra contra as partículas do Sol. Sem isso, provavelmente, a Terra não teria vida. O Sol ia consumir toda a vida na Terra por conta dessas partículas. Então, a gente tem que agradecer bastante por esse campo magnético. Aqui temos uma imagem das partículas vindo em direção à Terra e batendo no campo magnético. O campo magnético age impedindo com que as partículas do Sol entrem em nosso planeta. E como funciona esse campo? O núcleo derretido de ferro e níquel que nós falamos no início da aula Faz com que a Terra funcione como um imã gigante. Ele está aproximadamente a 3.000 mil quilômetros de profundidade e está em constante movimento. A gente pode ver nesta figura aqui que esse constante movimento gera o campo magnético da Terra e todas as linhas magnéticas geradas partem de um ponto, que é esse aqui, e convergem para um outro, que é esse aqui. No ponto de conversão das ondas magnéticas, há um polo sul magnético e um polo norte geográfico. E aqui está um polo sul geográfico e um polo norte magnético, que é justamente de onde partem as ondas magnéticas. Você percebeu que os polos estão invertidos? O polo sul magnético está junto com o polo norte geográfico e o polo norte magnético está com o sul geográfico. Por que existe essa diferença? Vamos entender. Por muito tempo, os estudiosos pensavam que o norte geográfico e o norte magnético eram um só. Mas depois descobriram que não era bem assim. O que acontece é o seguinte, os polos sul e norte geográfico são os pontos extremos do planeta Terra, sendo que o hemisfério norte, que é onde está o Polo Norte Geográfico, foi denominado assim por razões históricas e, por isso, não tem relação com o campo magnético da Terra. Então, não se esqueça, os polos Norte e Sul magnéticos e Norte e Sul geográficos expressam fenômenos diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima!